Se você, que está assistindo esse vídeo agora, tiver que voltar a negociar com uma empresa, uma pessoa, onde a negociação ficou estagnada ou foi mal resolvida o assunto, lá no passado, eu sugiro que você use essas dicas agora. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda Uma vez, logo no início da minha carreira, faz tempo, eu tive uma negociação assim, muito, muito complicada, muito tensa. O negócio era bastante grande, né? envolvia muita grana e o cliente ele montou uma equipe bem afiada para negociar comigo. O problema é que a negociação era num outro país e por isso não era assim muito viável, na verdade não era nada viável eu levar muita gente comigo, ou seja, eu sempre negociava sozinho contra uma equipe. A cada cinco minutos o cliente mudava de ideia, ele, ele dizia que não tinha concordado com nada ainda, mesmo que tivesse acabado de concordar, ele falava, não, não concordei. Eu entendi, mas não concordei. Ele falava, olha, a gente precisa continuar conversando, ia enrolando, ia brigando e tal. E, de vez em quando, ainda havia um desaforo, sabe? Um comentário, assim, chato, ofensivo, contra a minha empresa e uma certa ironia na maneira como eu era tratado. Chegou um momento que eu já estava, assim, meio com, com o saco cheio. E acabei fechando a minha pasta, batendo, na verdade, a minha pasta, e falando que só voltava lá quando eles fossem mais sérios, mais profissionais, etc, etc. Fiz aquele discurso. Eu saí tremendo de raiva, mas por dentro eu estava feliz da vida porque eu falei tudo o que queria falar, tudo que eu estava engasgado, sabe? Eu desabafei. Muito bom para o meu ego, mas muito ruim para o meu bolso. O mundo, o mundo dá muitas voltas. E essa empresa, ela foi comprada por um grupo maior, bem mais poderoso. E por ironia do destino, um outro negócio lá na frente, negócio de grande porte. <risos> Adivinha quem é que eu acabei encontrando? O mesmo grupo que ouviu aqueles desaforos alguns anos atrás. Isso me ensinou a nunca fechar as portas em qualquer negociação. Se tiver que parar, que interromper,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 mudaram as pessoas mudaram tudo pode ser diferente dessa vez faça então bastante perguntas inteligentes para descobrir o que é importante para eles para o seu cliente agora que é diferente do que era no passado aliás falar em passado esqueça o passado sim não fique com rancor não fique remoendo aqui dentro o que aconteceu Passe uma régua na situação e comece do zero. Mas, ao mesmo tempo, e isso é importante, lembre-se do que não funcionou da última vez, do que te irritou. Fique esperto, fique esperta e cheque cada informação. importante checar a informação para descobrir se o outro lado está falando a verdade desta vez. Seja honesto. Mentir dá muito trabalho, porque você tem que continuar na mentira, lembrando o que você falou e etc., e uma hora a casa cai. E no final, quase sempre então a mentira é descoberta. Pior, isso faz com que sua credibilidade vá a zero. Porque o cliente a partir desse momento já não vai acreditar nem nas coisas verdadeiras que você falou. Não tenha medo de reabrir uma negociação que não deu certo no passado. Basta você estar preparado entender o que mudou desde aquela época, claro, né? desde aquela época até agora, e manter principalmente os nervos, o controle emocional no lugar. Lembre-se disso e faça bons negócios. Grande abraço para você e até o nosso próximo programa.